Fala aí molecada! Beleza? Estamos chegando para mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube Para você que nos acompanha no é o voz O negócio é o seguinte hein, molecada Impressionante A rodada da Bundesliga, hein? Quem poderia imaginar, hein? De Até duas rodadas atrás Doutor do em novo lugar Aquela situação toda complicada em uma rodada tudo muda. Simplesmente tudo muda, né? É o Bayern que tropeçou, é o Leipzig que tropeçou, e o Dortmund aproveitou e venceu, né? O Schau, que agora há pouco, uh, neste domingo, também perdeu, uh, e fez com que o Dortmund voltasse ao quarto lugar, né? O que é um negócio realmente impressionante, né? O Kabat é está muito equilibrado, uh, a diferença do, do, do, do, do, do, do, do, do... entre os quatro primeiros colocados. É de um ponto só a diferença, é um negócio impressionante. E é um campeonato que tá pegando realmente fogo. Né? Sobre o jogo de ontem, né? Bom, a gente falar aqui. Dotto aqui teve que mexer algumas escalações por causa da punição aí ao Sancho, né? dada por indisciplina. Né? Ele que treinou uh, em separado ontem. Ah, e não foi pro jogo por conta disso Além de ter levado Uma multa ah, e, e fez, o do Doutor teve que colocar O Akange na lateral direita Que eu não entendi por que colocou A lateral direita, mas tudo bem é, O Chuse Volta Na lateral esquerda e O Nakimi como ponta É um negócio de louco, né E me tava um time um pouco Até certo ponto bagunçado é, mas que Estava tentando chegar Estava tentando criar Aí teve aqueles dois lances o, Dois lances polêmicos né? O do Que foram anulados pelo VAR O do primeiro Do gol do Do Julian Brent Que o Royce estaria impedido Mas eu sinceramente Não dá pra, não dá pra ver a ver nu Se ele estava impedido ou não Eu acho que ele estava na mesma linha é, Isso é é uma coisa que não dá para a gente precisar isso E depois, quando já estava 1x0, vou do ato com o gol do Michael Royce com a assistência do Thorgen Hazard. Nós tivemos de novo aquele lance do... de... o Royce teria atrapalhado o Sommer. Na minha opinião, eu acho que ele não atrapalhou o Sommer no chute do Julian Prent, Mas, enfim. Uh, mas, de fato, é que sofreu, correu muitos riscos. Teve o Burke que se machucou. Não sabemos ainda se se é grave ou não, parece que não é grave, né, mas a gente vai aí realmente aguardar para ver o que que o que que pode acontecer, né, como como contexto, né? Então, a expectativa aí é de um campeonato que, olha, por incrível que pareça, poderemos ter muitas reviravoltas, viu? É, eu acho eu, eu tava meio descrente. estava achando que não ia dar, achando que olha, com esse caminho, de primeiro turno que nós vamos ter aí, Vamos ser o campeonato talvez mais emocionante da época, da, da década, viu? Não, é, um, não tô falando por exagero, não. É, é uma coisa que é uma, acaba sendo uma realidade por uma série de fatores, né? E vamos ver o que, que pode acontecer aí. É, um, sábado que vem vamos ter o um confronto contra o Chaco 04. Lá em, eh, na Velcro Arena, em Gelsen Kitchen. Jogo... A mãe de todos os dervies, durante a semana a gente vai falar muito, muito, muito, muito sobre essa, essa maior rivalidade da Alemanha, né? Que tem uma história muito particular, né? muito curiosa, uh, que, que, que é muito interessante nisso, né? Mas o, como contexto geral, uh, o, o esporte como um todo, como a gente sabe, né? Pode acontecer alguma coisa, daqui né? Que é duas semanas e tal. E no meio de semana, o Atlético vai tomar liga dos campeões da Europa, né? O, o, contra o, a Inter de Milão, lá na, no San Siro, né? No, no Zé Pibiaza, um, um dos estados mais históricos do nosso futebol. Uh, e que foi palco na Copa de 90, né? A gente vai falar muito isso na terça-feira, no pré-jogo, pra quarta-feira. Uh, então, tem muita coisa, né? Uma mas uma ideia muito grande e... Enfim, é aquele negócio que a gente vem dizendo já faz um tempo, né? Mas tem um campeonato que promete emoções até aonde puder, viu? Isso eu posso te dizer aí com, com toda certeza aí, viu? Ah, mas, enfim, qual é sobre sua né, em relação a isso? A projeção que você faz na próxima rodada, imagina o que vem por aí em Brasil! Um abraço para vocês e até mais, hein.